I do Arroba aí. No vídeo de hoje vamos testar muitas makes de uma caixa pesadíssima de um press kit que eu recebi. Recentemente eu mostrei nos stories essa caixinha de maquiagem aqui que eu recebi de uma marca chamada My Life Cosméticos, que é uma marca que eu não conheço, nunca ouvi falar. E eles enviaram vários produtos que eu mostrei pra vocês nos stories umas semanas atrás. E perguntei se vocês queriam um vídeo lá nos stories, né? Vários de vocês responderam que sim. E aqui dentro tem muita coisa, gente. Tem batom, tem iluminador, tem tem primer, tem paletas de contorno, tem sombra, tem um monte de coisa mesmo, gente! eu vou testar o máximo que eu consegui com vocês no vídeo de hoje inclusive tem um item aqui dentro que eu tô muito animado pra testar que alguns de vocês já tinham me pedido pra resenhar aqui no canal e quando eu recebi essas makes eu lembrei na hora! então se você já quiser conferir eu testando todas essas makes aqui que eu recebi dessa caixa já vai deixando o seu like aí embaixo! se você for novo por aqui, seja bem-vindo! já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo! e claro!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 Bom, gente, primeiramente, tem uma coisa muito importante pra falar com vocês. A gente pode conseguir uma comoção por essas unhas. Será que eu consigo, gente, uma comoção aí nos comentários por essas unhas? Pode comentar que tá linda, vai, gente, porque tô obcecado por esse designzinho. Inclusive, já ensinei aqui no canal em outra cor, né? Mas esse turquesinha verde água, eu amei. Bom, temos aqui a caixa da My Life Cosméticos. Vou começar falando que no vídeo de hoje a gente vai focar bastante nessa marca, porque eu perguntei se vocês queriam que eu testasse, vocês falaram que sim. e eles enviaram muita coisa, mas esse vídeo não é patrocinado, tá gente? Tô gravando porque vocês pediram e porque eu quero gravar o vídeo. Antes de começar o vídeo, né, eu fiz a minha skin Apliquei a máscara revitalizante da Mislaria, aquela de pepino. E apliquei também essa bruma iluminadora da Face Beautiful, né, antes. De aplicar qualquer outra coisa. Pelo que eu lembro, porque na verdade eu gravei os stories mostrando esses produtos aqui da My Life Cosméticos algumas semanas atrás, porque eu fiquei doente. E agora que eu vim me recuperar e voltei a gravar os vídeos, então esse vídeo aqui deu uma atrasadinha, né, gente? Inclusive, vocês estavam me perguntando: Jordan, cadê o vídeo no canal? Jordan, cadê o vídeo no canal? Oh, gente, eu tô doente, pelo amor de Deus. <risos> Calma, cara. Enfim, vou começar testando esse produto aqui com vocês, que combina com o meu look olha só! Este é o Primer My Beautiful Moment que é o Pore Primer da My Life tem essa bela garota indo fazer compras na embalagem e aqui diz que é pra você aplicar o Pore Primer no rosto, para preparar a pele para a maquiagem, bem simples bem fácil, né meninas? Vou aplicar um super zoom na minha pele, que ainda não tem primer, tá gente? Tem só a máscara e a bruma, mas a minha pele já absorveu, que eu já tenho um tempo e eu vou começar aplicando um pouquinho os produtos Produto. Olha, ele tem uma corzinha, né, meninas? Como isso aqui é um pore primer, né, eu vou focar nas áreas onde os meus poros são mais abertinhos, que é essa região central do rosto e aqui no nariz. O que sobrar de excesso eu aplico na testa e tal, mas eu vou focar mais nessas áreas que os meus poros são mais abertinhos só pelo toque eu já sinto que esse primer aqui ele é mais siliconadinho, tem gente que gosta, tem gente que não gosta desse tipo de primer, eu particularmente não vejo nenhum problema em primer siliconado já testei vários que gostei bastante do efeito e com o zoom máximo da câmera que eu posso oferecer pra vocês nesse vídeo não sei se vocês vão notar alguma diferença visual mas o que eu consigo notar ao toque é que esse lado aqui ele tá mais uniforme e mais macio do que esse aqui o que já era de se esperar, lembrando que eu concentrei mais nessa área e o excesso eu só fui aplicando assim o que sobrou na pontinha dos dedos no restante do rosto, porque primer pra por eu gosto de aplicar dessa forma. E pra quem quiser ter um efeito mais comparativo, né, fica em mente que eu usei o primer desse lado do meu rosto, mas esse outro lado aqui eu não vou usar, pra quem quiser conferir a diferença. Bom, assim como vocês viram, eu apliquei o primer do lado esquerdo do meu rosto, e agora eu vou fazer a minha base normalmente. Eu não sei se a My Life tem base lançada, né, mas eu vou usar hoje a BT Skin de Bruna Tavares, que vocês sabem que eu adoro, né, na cor L60, como uso Bom pessoal, mais uma vez nos um máximo que eu posso oferecer pra vocês Aqui nós temos né, a aplicação da base Desse lado aqui eu não apliquei o primer, como vocês viram E desse lado eu apliquei o pore primer então está aí a diferença, para quem quiser, né? Vou fazer apenas uma camadinha da base de Bruna Tavares, tá certo, gente? E eu vou aplicar o corretivo de alta cobertura da linha Natura Una. Eu já mencionei isso aqui no canal antes, tá, gente? Mas o meu corretivo favorito, que era o de alta cobertura da linha Natura Aquarela, ele mudou para a linha Natura Una. Hein? Mas é a mesma coisa ainda, só mudou de linha, tá, gente? E para salar a pele, vou usar o Micro Finish Powder da Playboy. Bom, pele salada, agora continuando na construção dessa pele aqui, né? A gente tem vários produtos pra dar uma olhada. Pra começar, a gente tem a paleta My Life Marble, que tem contorno, blush e iluminador. Eu gosto bastante desse tipo de paletinha que já vem tudo junto, né? Quando a fórmula é boa, eu acabo sempre usando até acabar. E aqui a gente tem outros dois produtos, né? Em diferentes variações. Eu tenho dois quartetos chamados For Contorno e eu tenho três quartetos chamados For Blush. Obviamente de contorno e de blush. Eu vou abrir esses aqui pra vocês, né? O outro lá, vocês já tiveram uma ideia de como ele é. Já desembalei tudo, vou mostrar pra vocês agora, começando pelos quartetos de contorno. Essas aqui são as opções que eu tenho. Sinceramente, acho que eu consigo usar quase todas as cores, exceto talvez por essa, mas que ainda daria uma bela cor de sombra, né? No caso dos blushes, esses são os três quartetos. Gente, aqui tem um blush mais lindo do que o outro, não sei nem qual usar. Eu vou usar a paletinha de contorno na cor número 1, um, vou tentar usar esse tom aqui, que ele é mais clarinho e um pouco mais quente. Acho que vai combinar com o meu rosto. E a referência da paleta de blush que eu vou testar é a número 2, né? Que é essa aqui, com esse rosadinho mais bronzeado. Bom, até o momento, isso aqui tá esfumando que nem uma brisa, né, gente? Eu usei essa cor aqui pra começar. Eu vou usar essa aqui, que ela é um pouco mais clara, porém ela é mais fria, pra ir aprofundando um pouco mais os sulcos do meu rosto. Inclusive, é muito interessante misturar tons diferentes de contorno e criando um gradiente, porque ajuda a dar mais definição e mais impacto na maquiagem. Se é isso que você estiver procurando, é claro. Sinceramente, eu tô bem satisfeito com o meu contorno, né? Eu achei a embalagem do produto maravilhosa, porque ela é simples, ela é Base, que ela tem um espelho muito grande. Eu nunca costumo me maquiar por esses espelhinhos aqui, mas isso é útil quando a gente viaja, né? Infelizmente, só vou poder viajar depois que eu tiver vacinado, né? Mas aqui que eu me vacinei aqui no Brasil, vai ser complicado. Mas a fórmula também me surpreendeu. Fiz esse contorno aqui em instantes. O quarteto de blush que eu vou usar, a referência é a cor número 2. E eu quero usar esse tom de rosinha meio queimado aqui, gente, que eu amo esse tom de blush. E apesar de eu já ter usado esse blushzinho, eu tô interessada em usar o blush dessa paletinha aqui também. O blush shimmer, né, no caso, porque eu já usei um mate. E eu sei que se eu não mostrar pra vocês, vocês vão ficar curiosos. Então aqui vamos nós. Eu só não tô conseguindo abrir, mas de resto... Mas, gente... O que, que rolou? Ai, abriu. Oh. auge. Ah, Mas eu quero pegar um pouquinho desse blush aqui, ó, oh, da ponta. Que tá vendo que ele tem um shimmer? Ele tem um brilhinho, olha. Então eu quero pegar ele e passar por cima do blush anterior, pra ficar uma coisa bem bonitinha. Ambas as fórmulas esfumaram igualmente fácil, tanto essa aqui quanto as do quarteto. Vou aplicar a bruma, né, da Face Beautiful, a mesma que eu usei lá no início, pra tirar essa textura de pó do rosto, né, porque eu ainda não apliquei bruma. Bom, meus amores, bruma absorvida, pele perfeita, né? A MyLife me enviou algumas palestinhas de iluminador, tá? Vou mostrar as três versões pra vocês. Essa aqui é a cor número 1, um, essa aqui é a cor número 3 e essa aqui é a cor número 4. Eu vou usar a palestinha na cor número 1 um porque eu quero esse tom de iluminador intermediário. E ele provavelmente vai combinar com qualquer coisa que eu fizer hoje, mas se não combinar, vai ser fácil de cobrir, né? Bom, gente, esse aqui foi o efeito que eu consegui com as paletinhas, né? Eu acho que eu não falei o nome pra vocês, mas são as paletinhas Highlighter Up da My Life, né? Sinceramente, eu tô muito satisfeito com o efeito. Esses produtos que eu tô testando até agora, de contorno, blush e iluminador deles, estão dando literalmente o mesmo efeito que alguns dos meus produtos favoritos geralmente dão. Pelo menos esses que eu já testei até agora, eu tô muito satisfeito. Bom, seguindo em frente, nós temos várias opções de paletas de sombra Sombra, né? Pra começar, nós temos essas aqui, que eu achei uma graça, que também são quartetinhos. Temos aqui a paleta na versão lovable, número 1, um, né, gente? Que ela tem sombra mate, sombra metálica, e essa versão marmorada, que são duas cores ao mesmo tempo. Isso se repete em todas as paletas. Temos aqui a versão número 2, que inclusive, gente, combina com as minhas unhas, né? Uma coisa assim mais verdinha. Combina com as minhas unhas e com o meu look. Aliás, eu pedi como ação pelas unhas, né? Estou pedindo como ação pelo look também. Comentem que tá lindo, comentem que tá perfeito, como Comendem que eu tô linda, que a minha roupa tá linda, que as minhas unhas estão lindas. Comentem aí, né, gente, que eu amo ler os comentários de vocês. Aquelas que saem do foco do vídeo, né, gente? Enfim. Aqui tem a versão número 3 da paleta, né, que é essa mais rosinha. E a número 4 se parece um pouco com a número 1, mas tem algumas diferençazinhas, tá? Além disso, eles me enviaram duas outras paletas mesmo, né, não apenas quartetos. A primeira delas sendo o item que eu falei que eu tava animado, gente, porque vocês já haviam me pedido pra testar uma paleta dessa marca E até eu mostrar nos stories pra vocês Eu não tinha assimilado que quem fabricava Essa paleta aqui era a My Life Então, tecnicamente, eu já conhecia a marca Antes de testar, só que eu não lembrava Que era deles e eu também não conseguia encontrar Mas essa aqui é a paleta de sombras Tropical da My Life, né Que ela tem toda uma história de cores Do jeito que eu gosto, né, gente Que tem todas as opções, eu gosto de paleta Assim, gente, grandona e muito colorida E além disso, eles me enviaram a paleta Illuminate Beauty. Por dentro, nós temos uma história de cores que se assemelha, inclusive um pouco, né, com essa aqui só que essa aqui tem uma quantidade um pouco menor de sombras e tem um espelho, né, gente que pra quem gosta aí é um bônus essa aqui não tem espelho, mas vem mais sombra bom, gente, não sei o que eu vou fazer nos meus olhos mas vamos fazendo, né, meninas bom, gente, pra começar dando uma chance justa pra paleta, eu vou fazer o que eu faria em qualquer outra maquiagem, que é retocar o corretivo aqui na área dos meus olhos apesar de hoje eu ter selado, né e não ter craquelado e nem nada eu vou retocar porque eu prefiro trabalhar com o corretivo molhado nos olhos do que com ele salado. E, bom, vindo aqui na paleta tropical, que é tão grandona que nem cabe no quadro aproximado que eu uso pra gravar a sombra, né, gente? O auge Eu vou começar com esse tom aqui, tá? Que é esse tom de turquesa mate. E eu vou começar depositando essa sombra na lateral externa e também na interna. Vou vir um pincel sem produto nenhum, inclusive é um pincel de óleo, só que eu tinha usado pra fazer o contorno do meu nariz naquela hora. Só esse Esfumando as bordinhas Desse turquesa, né Ainda não vou adicionar cor nenhuma Vou pegar um pincel igual o que eu tava usando antes Mas agora é limpo E eu vou vir nesse tom aqui Que é esse rosinha bem claro E eu vou testar esfumar esse turquesa Pra esse rosa E ver se eu gosto Geralmente eu gosto de esfumar com alguma cor de blush Que eu acho que fica mais legal Mas eu acho que esse rosinha aqui Vai dar conta do recado Vou vir num pincelzinho pequenininho E em um pouquinho de corretivo E gente, sinceramente eu tô numa dúvida muito grande, se eu faço uma semi cut crease convencional ou se eu faço uma cut loose eu acho que eu vou fazer uma cut loose porque eu faço com menos frequência do que semicante tradicional. Então eu quero testar, né? Testar não, né? Fazer. Eu acho que eu vou vir na paletinha número 1, um, pegando essa sombra. Gente, a sombra é totalmente diferente do que eu pensei que seria. Essa sombra, ela é tipo uma massinha, ela não é um pó. Eu jurava que era um pó. Eu não sei se foi uma boa ideia ter cortado a cut com um corretivo. Não sei se esse tipo de sombra vai combinar. Olha, eu tô achando que a da paletinha número 2 pigmentou mais e vai cobrir o corretivo. Lembrando que eu tô aplicando com o dedo, tá? Com o um pincelzinho de esfumar, vou vir nessa sombra aqui que parece bastante com a primeira que a gente usou só é levemente mais clara E eu vou usar essa sombra pra esfumar as laterais dessa cut que eu fiz Não sei se amei 100% essas sombras mais em mousse, sabe? Mas elas deram um brilho pros meus olhos, né? De fato, hoje eu fiz o um meu esfumadinho mais redondinho Vocês prestaram atenção? Quase nunca eu faço assim Mas enfim, vou vir aqui nessa paleta usando essa sombra aqui, gente essa sombra branca, metálica e aplicando ela bem no centro de um Onde a gente já cortou a cut, né, e preencheu com a outra sombra metálica em mousse. E vou usar um pincel de detalhe pra fazer uma iluminação aqui no cantinho interno dos olhos. Eu amei a parte superior dessa sombra. Eu segui uma direção que normalmente eu não seguiria. E eu acho que deu um super efeito. Ok, na parte inferior, eu vou fazer um outro bafo Na verdade, eu vou usar uma cor completamente diferente. Eu vou usar um laranja na linha d'água. Quem amou, né, meninas? Será se vai dar certo ou se vai dar errado? Não sabemos... Eu vou usar esse laranja aqui da paleta, que ele é um laranjinha mais escuro. E eu vou aplicando rente a minha linha d'água, tá, gente? Eu queria uma coisa que realmente contrastasse bastante, né? Por isso que eu escolhi o teal e o orange. Tô com essa mania de falar teal e orange. Tô muito insuportável, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho que parar com isso. Vou pegar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, desse laranja aqui, mais mutado. Primeiramente, eu usei esse, que é um laranja bem forte. Agora eu vou usar esse laranjinho aqui, bem lavadinho e esfumar as bordinhas do laranja anterior só pra criar mais dimensão e deixar mais barro ainda vou aplicar máscara de cílios, colar lápis de olho... colar lápis de olho é foda, né? vou aplicar lápis de cílio vou aplicar lápis de olho, aplicar máscara de cílios e cílios postiços fora das câmeras e já volto Não, meus amores, mas prestem atenção nessa maquiagem. Eu sei que sombra colorida não é a xícara de chá de todo mundo, entendeu? Mas... A gente pode pedir um pouco de comoção para o público? A gente pode pedir um pouco de comoção para o público? Gente, eu amei, entendeu? Tchau! Vou fazer uma consideração. A única coisa que eu não amei 100% desse olho foi porque deu uma aberturinha aqui na sombra. Não sei nem se vocês vão conseguir ver por causa dos cílios, mas eu só percebi isso quando eu tava colando os cílios, né? Mas deu uma aberturinha na sombra e eu suponho que foi porque eu misturei a sombra em mousse com um corretivo e não era pra eu ter usado esse tipo de sombra se eu usasse corretivo, e se eu usasse essa sombra, não era pra ter usado corretivo, então... É isso, não sei se vocês entenderam. Vamos passar para uma das coisas que eu estava tão animado quanto a paleta de sombras. Gente, será que acabou o terror de vocês? Porque a My Life me mandou batons, inclusive vários batons, batons coloridos e tal. Eu não sei se esses batons são lançamentos, gente. Mas eles me mandaram oito batons muito lindos, um mais lindo que o outro. Os que eu mais gostei, né, gente? Óbvio, são as cores 1, 3 e 4, que são tonzinhos de nude, muito bonitinho. Eita! tonzinhos de nude muito bonitos inclusive esse tom número 1 um combinaria bastante com a maquiagem de hoje MAS como o olho tá relativamente simples, só é um olho colorido, gente, mas tá simples Eu não fiz nada demais aqui, não tem esfumada alongado, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada Eu estou pensando, sinceramente, em usar a cor número 2, gente, que ele é um mais rosadinho Normalmente eu não uso essas cores Ou então a número 8, que também é muito bonita, gente... Nossa, eu tô na dúvida, eu vou abrir aqui os dois O aplicador tem aquele esqueminha que eu já mostrei pra vocês algumas vezes, né, gente Que tem um buraquinho no meio, então ele vai acumular produto dentro desse aplicador Então então você vai precisar enfiar e tirar o produto da embalagem menos vezes mas enfim, vou aplicar aqui a cor número 2 e aqui a cor número 8 gente, eu tava muito ansioso por esses batons sinceramente, eu acho que a cor número 8 talvez combine mais com a vibe que eu tô hoje que é uma cor linda e esfumou super fácil. Isso aí eu posso garantir, mas aí a pergunta que fica é combinou com esse look aqui que eu fiz? Gente, eu não queria ser chata e usar um nude mais quente, mais puxado pro caramelo, igual eu sempre faço aqui no canal. Deixa eu substituir essa cor aqui pela cor número 1. Só um instante. Aqui estamos, gente. Substituir pelo batom na cor número 1. Ele é um tom de nude? É, mas ele não é aquele tom de nude que eu sempre uso, que é o mais caramelinho, tipo o tom número 3. O que eu achei do batom? Embalagem bonita, básica, simples, padrão aplicador maravilhoso com esse buraquinho no meio, acumula o produto você não tem que ficar voltando tantas vezes os três que eu abri, os dois que eu testei na boca eu tive a impressão de serem extremamente pigmentados, eles não demoram muito pra assentar. esse aqui ainda tá levemente molhadinho né, mas o efeito que tá assim, vendo pelo vídeo, já tá mais fosco, já tá mais mate, né, que todos esses batons aqui são mate, né mas vocês sabem que eu amo um efeito gloss na boca, então eu vou aplicar um gloss o que eu vou utilizar é o Jelly Lips, né? Que geralmente é o que eu sempre uso, mas assim, a cor do batom realmente gostei. Nossa, eu tô muito bonita, né? E também insuportável no vídeo de hoje, mas enfim. <risos> Bom, gente, esse aqui foi o look que eu construí usando majoritariamente os produtos da MyLife Cosméticos. A MyLife era uma marca que eu não conhecia nada além da paletinha tropical que alguns de vocês já tinham pedido resenha aqui no canal. Inclusive, vocês ainda querem essa resenha, se vocês quiserem agora que eu tô com ela em mãos. Com certeza eu posso gravar um vídeo exclusivo falando dessa paleta, até porque tem muito o que a gente falar aqui, né? Mas no geral eu não conheci o restante e foi uma surpresa muito agradável. Em quase 100% dos produtos da MyLife que eu testei hoje, a performance foi muito parecida com os meus produtos Favoritos já do dia a dia. Sinceramente, eu tô bem satisfeito com tudo que eu testei. A única coisa que eu não fiquei 100% satisfeito foram essas paletinhas aqui, né? Que eu fui pego de surpresa porque eu achei que a fórmula era uma coisa e era outra. E ainda tenho que testar mais pra ver se eu gosto delas ou não. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido, né? Atendendo aos pedidos de vocês lá do Instagram que eu mostrei essas makes aqui. Nossa, choveu o comentário na minha DM pedindo vídeo, pois aqui está, né, gente? Demorou um pouquinho sair porque eu fiquei doente no interim dos stories e do vídeo. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like.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 100% me segue principalmente no Insta e no TikTok, que lá tem conteúdo incrível, tem vários videozinhos. Inclusive, muito obrigado por todo o apoio do TikTok, gente. A gente já chegou em 85 mil seguidores por lá. Gente, pra mim isso é muita gente. Muito obrigado, né, por me acompanharem por lá também quem ainda não acompanha, se tiver a oportunidade o meu user lá é igual em todas as redes sociais Um aos 100 mil né meninas ah! comenta muito aí embaixo o que você achou tanto da make quanto dos produtos se você já testou, se você gosta dos produtos my life, comenta aí embaixo se você não gosta também, comenta aí embaixo porque você não gosta, fala suas opiniões aí embaixo que eu quero ler, eu acho que as outras pessoas vão gostar de ler também, fala o que você gosta o que você não gosta, fala tudo aí embaixo fala que eu sou bonita também nos comentários né gente, porque você não tem como negar, não tem pra de correr.